Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Lucas 21, 34. Sede vigilantes, olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Romanos 13, 14. E não tenhais cuidado da carne e das suas concupiscências. Colossenses 4, 2. Preservarai em oração vigiando nela com ação de graças. Lucas 21, 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos. Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso, com toda a perseverança. Marcos 13,37. E as coisas que vos digo, digo a todos: vigiai. Romanos 13,10. Já é a hora de despertarmos revestivos do Senhor Jesus Cristo.